Olá, boa noite, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio da Curadoria do Incrível. Hoje eu tô aqui com o Ricardo Mastrotti, um dos sócios da Vi, que vai contar pra gente um pouco sobre negócios sociais, seus desafios, aprendizados. Então, para quem estiver entrando, for se conectar depois de um tempo, tô vendo se a nossa música de abertura tá rolando. É, deixa por favor o nome e se tiver alguma pergunta, entra na caixa de comentários que eu e o Ricardo a gente fica monitorando e aí a gente vai interagindo e respondendo para quem está assistindo a gente então para começar é, convido todos a fazerem uma breve meditação a gente senta com as costas eretas e foca em três centros de energia do corpo, a gente vai focar na região do abdômen do peito e na cabeça, fazendo três respirações profundas, inspira, pode soltar o ar pela boca e aí a cada uma dessas respirações profundas, foca em um desses centros e sente como é que tá essa energia, tá densa, tá leve, tô, né, oprimindo alguma coisa e aí a gente se conecta com vamos o momento lá. presente, então vamos lá. Eu gosto muito dessa música e ela entra com essa, com essa imagem da luz, né? Eu fiz um, um retiro, um retiro não, uma aula de yoga esse final de semana e a professora começou justamente com esse alinhamento dos chakras. Aqui não dá tempo da gente fazer tudo, mas é um, um breve aperitivo. Agora eu dou um pause. Então, pra gente começar, antes de eu entrar com as perguntas pra você, deixa eu dar as boas-vindas. Ah, bem-vinda, Cíntia! Bem-vindo, Edu! Já temos três ouvintes, telespectadores. É, não sei se quando vocês entraram eu já tinha falado, mas à medida que tiverem alguma pergunta para fazer para mim ou para o Ricardo, vocês precisam entrar na caixa de comentários, tá? Porque algumas pessoas me mandam por inbox, por mensagem, eu não consigo ver durante o programa. Tem que ser na caixa de comentários do próprio, do próprio vídeo, da própria transmissão. Então, bom, para dar um, um contexto, né? Por que, que eu convidei Ricardo, por que, que a gente está aqui hoje para falar sobre BENTV? Esse, é, o trabalho da BENTV ele se encaixa no pilar de colaboração, que é um dos cinco pilares da curadoria do incrível. Então, o que eu venho buscando, pesquisando e aí compartilhando para quem está é, acompanhando esse programa. É o que é incrível para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, o que é incrível para o desenvolvimento do meu corpo físico, da minha mente, da alma. E a partir desse fortalecimento, como é que eu crio no mundo e com quem eu colaboro. Então, hoje a gente vai falar sobre colaboração que, que tem bom. tudo a ver <risos> com o que vocês fazem. É, bom, eu conheci o trabalho da BNTV já tem quase dois anos e me tornei uma investidora do projeto. Então, eu hoje me apresento né, meu currículo, minha mini biografia e me apresento como investidora social. E, e o trabalho da TV me trouxe em contato com esse universo ah, de negócios sociais desenvolvido pelo Dr. Muhammad Yunus, que foi o, o criador, quem desenvolveu a iniciativa de microcrédito. Então, essa é a minha conexão com a Bentivy. E, e aí, passando a palavra para você, Ricardo, conta pra gente como que a Bentivy surgiu na sua vida, como é que, que foi esse começo? Então, vamos lá, até para dar um pouquinho de contexto, assim, falar um pouco também de onde eu venho, né? Então, eu tenho, depois de 16 anos trabalhando em empresas, no mundo corporativo, sempre nessas áreas de sustentabilidade, tive bastante contato com o mundo do investimento social também, mas... É... Eu senti ali, uma num certo momento, começou a me dar um pouco de falta de, de esperança ali, sabe? Então, acho que uma coisa que chamava muito a minha atenção é que a coisa acontecia muito em busca da melhoria contínua, né? Então, ah, como é que eu fico um pouquinho melhor, um pouquinho... E vai me dando uma sensação de que acho que não é mais isso, né? Eu acho que agora não dá pra gente fazer uma melhoria contínua para a gente reduzir o impacto negativo. Eu acho que a situação que o mundo está hoje, questões sociais e ambientais, ou a gente vai para alguma coisa realmente disruptiva, para alguma coisa realmente regenerativa, é, que traga impacto positivo, mais do que reduzir os impactos negativos, é, eu acho que só fazendo o que a gente está fazendo um pouquinho melhor não, não vai chegar lá. E aí, né, eu tive o prazer de conhecer é, o Yunus e ouvir pessoalmente dele, como que funciona esse modelo de negócios sociais, onde, talvez para resumir numa frase, é, como é que a gente se apropria do que tem de mais poderoso nas, nas grandes organizações, corporações, que é a gestão, que é o profissionalismo nessa gestão e tudo, e une com o mais belo, né, o mais incrível que tem nas ONGs, nas entidades filantrópicas, enfim, que é o propósito. Então, dessa união saem essas empresas que nascem para resolver problemas sociais e é, e essa solução conversou muito comigo né porque eu estava vendo tinha experiência no mundo corporativo e usar isso para resolver os problemas realmente era um pouco do do que eu estava buscando né então acho que esse modelo falou muito forte para mim então essa foi uma das coisas que acho que a busca foi meio nesse sentido, né, de tentar sair um pouco daquele um pouquinho melhor, um pouquinho melhor que estava de alguma forma me angustiando e achando que a gente não ia resolver as coisas a tempo, né? E e acho que isso quando eu olho assim os problemas que a gente tem, eu acho que eles vêm muito de de uma desconexão que a gente na tem sociedade. na sociedade né então a gente acha que tem dois tipos de desconexão desconexão com as pessoas né? que são as desconexões sociais a gente esquece que a gente faz parte de um todo e acho que tem a questão da desconexão ambiental né a gente esquece que a gente faz parte desse planeta sistema, desse, é um é. então na verdade foram os dois caminhos que eu acabei seguindo né negócios sociais e biomimética mas acho que muito nessa busca de como é que a gente Está tudo interconectado, tá tudo interligado, como é que acontece essa colaboração, né? Porque eu acho que os vieses estavam muito desconectados. Então a BEM é uma resposta a essa busca, né? E hoje a gente não vai entrar muito no que a BEM TV contar, até para aguçar a curiosidade. Ontem eu divulguei na chamada do programa um vídeo que conta uhum. é, muito bem... O, o propósito, o formato, como a V está organizada e hoje aqui, ao vivo, a ideia é realmente a gente trocar a ideia com o Ricardo, porque as coisas sobre a V em si, o detalhamento, as pessoas vão conseguir ver bastante bem no site né, da empresa. Então, uma outra coisa que eu quero te perguntar é como tem sido, qual que tem sido esse aprendizado de empreendedor social, porque a V nasce também como um negócio uhum. social né, que investe em outros negócios sociais. Quais foram os principais aprendizados como empreendedor social? Olha, tem uma coisa que é bastante incrível desse mundo, que é como prevalece a colaboração, né? E para quem vem de um mundo de empresas, onde claramente a competição interna, né? Ou, ou entre empresas, ou intraempresas, né? Mas ela é muito forte e eu acho que disso acaba... É, resultando uma ineficiência muito grande né então pessoas competindo entre si empresas competindo entre si e a gente com um monte de problema para resolver no mundo social a colaboração é incrível a bntv só existe porque tem um monte de gente colaborando né então tem investidores tem apoiadores tem os negócios sociais e essa coisa eu acho que ela está muito mais é, é, em linha com o que está acontecendo, com isso que eu falei, com o que, que é a natureza, tudo é interconectado, tudo está interrelacionado, né? então essa coisa muito estanque de, que a gente vê no mundo corporativo mais tradicional, ela acho que acaba limitando um pouco né, as soluções, então é, eu acho que é, esse é um grande aprendizado, né? como a gente tem que sair um pouco desse lugar de competição a gente tem que ir para um lugar mais de, de colaboração, né? Acho que um outro aprendizado importante também é que sempre que a gente vai falar do modelo da BNTV, você vê que ele parece que você vê aquelas engrenajinhas na cabeça das pessoas pensando assim, mas qual é o modelo melhor? Que, que qual é a vantagem desse modelo, E a coisa como como ela é de cooperação, né? E como ela tem a ver com todas essas coisas interconectadas? é muito mais sobre complementaridade. Né? Então, não tem modelo melhor nem modelo pior. Né? Eu sempre fico brincando que é que nem remédio. Qual que é melhor? Depende do que você está sentindo. Né? Então, esses diferentes modelos, eles acabam se complementando e formando o o, né? o que a gente chama hoje de, de ecossistema de, de negócios de impacto. Então, esse papel, essa complementaridade, também é uma coisa que a gente vem vivenciando mais do que aprendendo até, né, é o, o como é importante ter diversidade de que soluções, é rico, né? de técnicas. Tenhas... Não aquela, diga, ah, o meu modelo é o bacana, o ah, seu modelo não funciona. Exatamente. É, cada um tem o tem seu uma... universo, seu público, né. Exatamente. Muito bacana. Então, acho que esse daí tem sido um aprendizado bem bacana que a gente tem tido, bom, fora todos os outros, de coisas que a gente não estava tá acostumado a fazer, como é que é captar, como é que é levar gestão para negócios sociais, como aí, que é... E isso é também desafio? Então, me fala um pouquinho quais são Olha, os desafios. É, peraí, é, entrou também a Cláudia, bem-vinda, e eu, Evandro. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim ou para o Ricardo, tá? É, deixem aqui na caixa de comentários. Então, volta. Então, quais vamos são lá. os desafios? Bom, desafios tem vários, né? Eu acho que eu começaria por um que é o desafio de trabalhar com um novo modelo mental. Né? Então, assim, quando a gente vai explicar o negócio da BNTV, é, é, a gente sente muito essa dificuldade, porque na cabeça das pessoas é muito fácil e é muito conhecido o que, que é investimento tradicional, onde você está buscando uma remuneração do capital, você está buscando algum ganho, e o que, que é doação, caridade, né? então filantropia. Essas coisas são muito conhecidas e muito antigas, se muito enraizadas na cabeça das pessoas. E quando a gente fala do modelo da BNTV, que é uma coisa propositalmente no meio, não é uma doação e também não é um investimento tradicional visando lucro, as pessoas não sabem muito bem onde se posicionar. Né? Então parece que até aquela coisa, ter o bolso do investidor e ter o bolso da filantropia, eu não estou falando com nenhum dos dois bolsos, como que é essa história. Então esse desafio é muito grande, é, por exemplo, na captação, né, por ser um modelo novo, mas a gente vê que, de novo, é, é faz parte dessa complementaridade que a gente está buscando, né? Por isso que o fato de não ter um modelo mental claro já é um bom exemplo, né? Pra mim, né, que também veio desse mundo corporativo e, e me tornei investidora social num movimento de, de começar a pensar em ser talvez uma investidora anjo, de investir em startups, que é o modelo mais tradicional. Uhum. E eu já tinha as minhas atividades filantrópicas. Quando eu soube, descobri o um modelo de negócio social, que é o que a Bentiv segue, para mim fez total sentido. Foi assim, uau, convergiu o que eu fazia com uhum. dois bolsos em um só. Uhum. Então, promover novos negócios e trazer eficiência... É... E um novo ciclo para o dinheiro que, eventualmente, eu faria numa doação filantrópica tradicional. Exato. Eu vejo como uma, uma evolução dos dois lados e essa convergência. Mas o novo desse modelo é, é um desafio. Não... Ah. É, um, é um desafio e tanto. Eu acho que a gente tem vários desafios, né? Então, esse aí talvez seja mais ligado a, ao lado da captação. Quando a gente pensa nos negócios sociais, também, né? Tem um desafio grande ali, porque essas pessoas são pessoas que estão motivadas, tem os propósitos dela, tem aquela busca dela, aqueles sonhos dela, e muitas vezes, né? Como eu falei, a ideia é de como é que eu junto a gestão profissional, né? Com... E gestão não é o que mais uh, atrai, agrada ou que levou a pessoa a estar fazendo aquilo que ela está fazendo, né? Então a gente tem, uh, esse é um desafio muito grande, né? De como que a gente Cria né, essa jornada de amadurecimento, amadurece os negócios sociais para eles receberem investimento e depois que recebem, implantar uma gestão para estar tá prestando contas para a sociedade, para quem investiu, enfim, e, e mais que isso, inspirando né, é, outros a fazer. Né? Então, acho que esses dois são dois desafios bem grandes. A lista é enorme, né? tem desafio, não falta. Né? A gente está todo dia se deparando... Com, com o novo né? acho que a própria criação da BNTV e do modelo, de tudo que a gente faz hoje, saiu quase que de um papel em branco né? então a gente teve que pensar todos esses como é que faz essa interação com, com o investidor, como é que faz a interação com o negócio social, como é que presta conta como é que mede impacto né? tem perguntas aí que, que a gente segue também buscando uma resposta isso é compartilhado, de né Ricardo, como investidor eu recebo os boletins bem detalhados, contando passo a passo, eu me sinto muito convidada a fazer parte, a contribuir e também deixar a minha marca nesse papel em branco. E volta para o ponto que você trouxe no início sobre a colaboração como sendo um, um então, aprendizado, a interação com os investidores sociais e, e a troca né, de saberes. Nossa, é, a gente até tem na... na... Na nossa filosofia, né, até no site tem também o que a gente chama de transparência radical. E a transparência radical, a ideia é abrir tudo. né. Então, como é que eu abro todas essas coisas que eu estava dizendo, que são desafios nossos, que a gente vem superando, vem tentando né, é, é, criar mecanismos para medir impacto, criar mecanismos para demonstrar impacto, criar mecanismos para fazer o amadurecimento dos negócios sociais. A gente quer que isso seja público. E a gente quer, mais que seja público, a gente quer divulgar. Por quê? Porque a gente acha que a mudança só vai vir, quer dizer, não vai ser a BenTV que vai resolver o problema do mundo, nem as empresas, os negócios sociais que a gente conseguir apoiar. A gente acha que é fundamental que essa escala, esse ganho de escala, eu não preciso ser enorme, né? até trazendo a natureza de volta, não tem uma pessoa de 6 metros de altura, né? a gente tem, é saudável ter um limite para o crescimento. Né? então mas também é super importante que inspire, uhum. né? Que esse, que esse, que as soluções que a gente encontra aqui sirvam para outras pessoas. Medir, né? Exatamente. A questão é diferencial grande que vocês estão trazendo é como a gente mede impacto. Quais são os indicadores, esse né? É um desafio... Conta um pouquinho do PIB. É, é, tem duas coisas legais para falar, né? Então assim, quando a gente se aproxima de um negócio social é, a gente apresenta para ele o modelo né, e ele concorda com esse modelo, a gente apresenta para ele as dimensões do FIB, da né? felicidade interna bruta criada no botão. Para ele tentar localizar ali, naquelas dimensões, onde é que ele vai causar impacto. Né? Então isso já é uma coisa que a gente já está tentando abrir um pouco o leque né? para mostrar de novo como todas essas coisas estão interligadas e como que a gente está buscando, não é só uma empresa que para em pé ou que mas que contribuição é essa que ela está levando? Né? Real, concreta, né? Medida. E e, com e, isso a gente pode seguir melhorando. Exato. E assim eu acho que tem o a pergunta do milhão, né? No mundo do, do investimento é, de impacto, é como é que mede impacto, né? E essa é uma pergunta que claramente ela é quase que impossível de responder, né? Porque cada negócio vai causar um impacto diferente, vai ser medido de um jeito e a gente tem muito a gente está muito pouco acostumado com a subjetividade né a gente vindo do um mundo mais cartesiano mais então tudo é número tudo é... e quando está trans... causando uma transformação social é, eu posso pôr números lá mas os números normalmente é a parte menos importante talvez do, do, do né ele é a base do que a gente chama de teoria de mudança você Vai, você tem lá os seus outputs, então, o número de pessoas que foram atingidas, você tem uma coisa numérica. Mas o que eu quero ver mesmo lá na frente, que é o impacto, esse aí é mais vivenciável do que mensurável, muitas vezes. Né? Então, a gente tem que conviver com essa com essa subjetividade. A solução que a gente encontrou foi conversar com os negócios sociais, entender essa teoria de mudança, ou seja, onde eles querem chegar e que caminho é esse que eles estão propondo para esse impacto, para chegar nesse impacto? E a gente, ao fazer um empréstimo para esses negócios, a gente contrata essa meta. Então, de antemão a gente já está sabendo o que é esperado, uhum. né, de, de retorno é, em função daquele recurso. Então, essa foi uma forma da gente não jogar muito peso neles, é, nos negócios sociais, para fazer gestão, de prestar conta de milhares de indicadores, porque de aprendizado ser gradual também né exato e para eles poderem dedicar o tempo deles porque a gente quer que eles façam quer causar impacto né? Senão eu ia ficar fazendo um indicador para mim né e mas ainda assim o impacto mesmo né aí tá mais ligado ao que a gente chama de experiência social você só vai ver você não vai ver você vai sentir uhum. né então a hora que você toma contato com aquela transformação vê a transformação, vivencia né, a mudança que fez na, na vida das pessoas, aí, real, ali realmente é o impacto. E esse aí a gente nunca vai conseguir colocar no relatório, uhum. né? porque ele é realmente o, o passo seguinte, né? depois do output, do outcome, aí tem o impacto. Né? Esse é difícil da gente botar no relatório. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Deixa eu ver se... Bom, agora eu vou abrir para a pergunta. A gente fechou o que eu e o Ricardo tinha conversado de, de trazer hoje os pontos principais. Então, quem está ligado, é, deixem, por favor, as suas perguntas. O Edu está perguntando sobre a sua camiseta. É, Não sei é se é uma essa brincadeira. Camiseta. Não, essa é uma camiseta, camiseta. essa camiseta é uma camiseta da, da Pano Social, ah. que é o nosso primeiro investimento, né, a Pano Social é uma empresa que trabalha, é, ela faz camiseta, faz camisetas, uniformes, ecobags, bags, enfim, de algodão orgânico, com tingimento natural e ela utiliza a mão de obra de egressos do sistema prisional, né? então a grande é, teoria de mudança deles é como ressocializar os egressos, né, e, e reduzir impactos da, da cadeia da confecção, né. Então, essa camiseta aqui é uma das minhas queridíssimas ah, camisetas. É ótimo, né? Eu não sabia que era da é, Pois isso. aí a pergunta. Bárbara, muito é bom. É, entrou também a Maria Fernanda, bem-vinda. Maria Fernanda, não sei se você tem alguma pergunta para a Ricardo ou para mim. Então, enquanto as pessoas têm um atraso no envio da, da nossa imagem, é, recebem isso que eu estou falando e pensam numa eventual pergunta, eu vou já colocar a nossa música de encerramento e contar sobre o tema da, do próximo episódio. É tá rolando? Vai começar. É, eu fecho hoje com a entrevista com você, Ricardo, esse de um ciclo né, de cinco temas da colaboração e reinicio um novo ciclo, não na semana que vem, eu tô fora no curso, é, na semana seguinte, na primeira segunda-feira de abril. Aí eu vou falar sobre o que é incrível para o corpo vital, para o desenvolvimento do corpo vital. E uma experiência minha, pessoal, ao começar a cuidar do jardim da minha casa, me envolver com um projeto de horta comunitária, tomar contato com o CADES, que é o Conselho para o Desenvolvimento é, Sustentável, nunca lembro se a sigla é certa, e Cultura pela Paz da cidade de São Paulo, que é aberta para todos os moradores. Então, eu vou contar um pouco desse aprendizado no próximo programa e como que isso está reverberando, que oportunidades que a gente tem aí. Bom, não entrou nenhuma pergunta. É... Quem for assistir depois da, da gravação do Ao Vivo, entrem, por favor, seus comentários, perguntas, eu repasso para Ricardo. Eu vou deixar também o site da BEM TV, algum material sobre o Yunus, talvez, que você queira compartilhar também. Ricardo, aí você entra no, nos comentários. Tem um livro uhum. dele muito bacana, né? Que Tem um livro é é bacana Negócio que Social, é, assim. chama Criando um Negócio Social, né? Que ele conta um pouco essa história, como que... Ele começa lá atrás com microcrédito e, e depois de Isso, mais de 30 lá. anos de, de estrada surge esse conceito de negócios sociais. E eu queria também deixar um convite, é, dia 29 agora de, de março, às 5h30 da tarde, a gente vai promover um café no Unibis Cultural, que fica ali na estação Sumaré do metrô, para potenciais investidores, pessoas que estejam avaliando essa possibilidade de, de se tornar um investidor da Bentv, então é para conhecer um pouco mais do, do negócio, bater um papo com a gente pessoalmente, talvez a gente tenha alguns investidores lá que vão prestar também depoimentos, então fica aí o convite no site da Bentv, no, no Facebook da, da BNTV. Ah, eu um compartilho convite. aqui, é público, eu posso compartilhar na página de é... Sara. O convite é público e ele é focado em pessoas que estejam com interesse de, de avaliar essa, essa possibilidade de investir. Então, Obrigada, obrigado. Ricardo. Obrigada a quem nos assistiu e quem nos assistirá. Boa noite. Boa noite.